Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês a limpeza que eu fiz aqui no sofá. É, tá muito sujo, gente, muito sujo mesmo. A Alexandre derruba muita coisa. É, mesmo eu colocando a capa, não tá dando conta. Então aí eu fiz uma limpeza aqui. Não é profissional, tá, gente? Eu botei lá fora, lavei. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz... E como ficou, é, então eu tô aproveitando é que eu já tô produzida aqui, que eu tava fazendo um vídeo lá no, no meu Instagram E já fiz a abertura do vídeo, aproveitar a make, né Alexandra, gritona Então, bora lá gente, curte o vídeo Ó, fiz essa misturinha com o sabão e pó, esse multiuso e o detergente de coco com água. Vou molhar tudo aqui o, o sofá, passar o produtinho e esfregar. só, a gente já esfregou, lavou tudinho, passou o produto, secou, é, enxagou o kavape. Esses lugares que eu não esfreguei tanto, nem aqui, nem a parte de trás que vocês viram lá no vídeo, é, eu não, não, não me importei de esfregar porque só é poeira, então com a, com a lavadora de alta pressão já sai tudinho. Então aí eu não, não só fiquei sofrendo lá atrás. A ideia era eu ter comprado as escovinhas que dá para encaixar na furadeira, sabe? Aquelas poli, politriz que falam? Aí eu, só que eu sou ansiosa, coloquei pra fora, já comecei a lavar. Também ia comprar um produtinho que tá com estofado que facilita assim, tá muito pra lavar. Aqui na, em Araraquara tem a Ara química e ela vende, eu já comprei pra lavar os bancos do carro. E super prático, muito, muito bom mesmo, limpa super rápido. Só que eu sou desesperada, coloquei pra fora, já taquei o que eu tinha aqui e já lavamos. E agora a gente vai aspirar. É, meu aspirador é de pó e água, então tem que ficar atento aí, se vocês também podem é, aspirar água Pra facilitar na secagem, pra não ficar tão encharcado, sabe? E secar mais rápido e não ficar com cheiro Então bora lá aspirar agora Ó, gente, tanto de água que saiu. Ai. Ó a cor. Não sei se vai dar pra ver. Deixa eu jogar aqui, ó. Dá pra ver a cor? Uhum. Olha a cor. Demais que hein? lavou e chavou bastante. Ainda. Tá saindo uma rosinha. Vamos tirar mais um pouquinho. Expirei os dois sofás. Aí de vez em quando eu venho, vou dar uma espiradinha aqui embaixo, porque a água vai escorrendo, né? E eu vou dar uma espirada aqui pra ajudar a secar mais rápido. E vamos aguardar, pra ver quanto tempo vai demorar pra secar. E ver o resultado depois. Pessoal, já coloquei. Esse é eu já coloquei o sofá aqui dentro Vou mostrar pra vocês como que ficou limpinho Mas a Alexandra já derrubou Bolacha Bolo O que mais Você derrubou no sofá? Coisa de... Um dia, nem um dia deu Ela já derrubou tudo isso, né, Lelê? Coloquei à noite o sofá aqui dentro A parte da noite ela já derrubou tudo isso, gente Então eu vou ter que colocar a capa de novo Porque senão não vai parar limpo porque você derruba, né? Coisa fofa Então eu vou mostrar pra vocês como que ficou ele limpinho é... E bora lá ver o vídeo <risos> Ó, o pessoal ficou bem limpinho é todinho aquelas manchinhas pretas que tinha Ele tá assim, ó Porque como ele, ele saiu a sujeira, ó Tá vendo? Ele a, desgrudou, né? Vamos dizer assim Ele tem tipo uns pelinhos e muda a cor E parece que tá manchado, mas não é É porque ele limpa ele tá limpinho mesmo, e aí fica. Ele muda de cor o tecido, né? Na hora que eu for a mão. Mas ficou do jeito que eu queria. Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, que nem eu falei lá no comecinho, eu não sou profissional, não tenho nada profissional pra fazer a limpeza, é só porque tava muito sujo mesmo, e eles estava cobrando em torno de 150, 180 pra limpar o meu sofá, ele é pequenininho, gente, aí eu desisti, como eu já tinha feito isso uma vez, eu falei, vou tacar lá fora de novo, vou lavar tudo de novo. Então deu certo, tá super limpinho, saiu todinho aquelas manchas pretas que tem aqui, que tinha aqui, é, a, a onde eu usava mais o, o maior, tava bem sujo, então, agora ele tá limpinho, cheiroso, do jeito que eu gosto. Então, se você gostou do vídeo, se você for fazer também, comenta aí, deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!